Olá pessoal, na notícia de hoje, o cantor do Calcinha Preta pede orações após parceiro entrar em coma e diz, Deus agirá. Então fique até o final para entender tudo sobre esse caso, já aproveita e se inscreve no canal, bora pra notícia. O cantor Daniel Dial, um dos vocalistas do grupo Calcinha Preta, pediu orações para a colega Paulinha Abelha, com quem divide os vocais da banda. Ela está internada em estado grave e apresentou uma piora clínica a cantora está na UTI. Peço a todos vocês para orar por minha irmã. Acredito no poder da oração e no poder do milagre. Vamos todos dar as mãos e clamar ao nosso Deus que na hora certa ele agirá, escreveu ele. Aos 43 anos, a cantora está hospitalizada com um problema renal e entrou em coma. Segundo comunicados nas redes sociais oficiais da artista, o estado de saúde piorou. O hospital da Unimed Sergipe, Informa que a paciente Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana evoluiu com pior a clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma. Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas, por instabilidade neurológica, não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento, diz o último comunicado, publicado nesta quinta-feira, 17. É, pessoal, uma notícia muito triste sobre o estado de saúde de Paulinha Abelha que as nossas orações ajudem ela nesse momento delicado. E é isso, até o próximo vídeo com essa e outras notícias.